Meu povo e minha pova. Sábado é a grande final da Libertadores 2022. Mengão com tudo para cima do patético paranaense do Felipão. Não podemos dar mole. E para entrar nesse clima maravilhoso de final épica, deixo aqui com vocês os momentos da entrevista com Eric Faria, sobre aquela final inesquecível contra o River Plate em 2019. É o Mengão malvadão, rumo alto e da Libertadores. Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Valeu mesmo. E, cara, e o jogo, assim, é, é final, né? Não é um jogo pra você apreciar é, é. quem gosta de futebol. É um jogo pra quem torce, Pensando, torcer. Pressão, é. se emocionar, sofrer, chorar, rir, enfim, comemorar. E, cara, assim, é uma loucura, cara. Aqueles dois no, no fim tava no campo. Foi uma Caraca. loucura, assim, cara. <risos> e foi curioso porque... É, tava acabando o jogo, tava 1x0 o River Plate. Como eu te falei, pra quem não, não, não pegou desde o início, quando é jogo internacional, os repórteres não ficam do lado do banco. Eles ficam atrás dos gols. Eu tava atrás de onde não saiu nenhum gol. Ah. <risos> eu tava onde tava a torcida do Flamengo, porque ah. o banco do Flamengo tava ali. Sim. Eu tava acompanhando o Flamengo e a Júlia Guimarães tava fazendo o River Plate. Então, então ela, ela, ela tava, tava atrás lá. dos... Os três dos gols, gols saíram no gol onde ela tava. Sim. E onde estava a torcida do River Plate... E o banco do River Plate. Então, tava assim o estado dividido, né? E é. eu aqui. E aí, o, o, o fiscal da Comebol ele falou, pô, Eric, vamos indo lá pro meio do campo que vai acabar o jogo. <risos> para fazer as entrevistas. Isso. E 1x0 <risos> um River. E 1x0 né? um River. E eu pensando assim, caceta, cara. O que, que eu vou perguntar, né, cara? Primeiro, eu acho que ninguém vai querer falar. O Flamengo vai desmoronar em choro. É, Porra, um balde, 38. 300 anos para chegar <risos> na final e é. perder. E eu falei, o que, que eu vou perguntar para os caras, né? Cara? Quem eu vou entrevistar? E aí você começa a matutar, né? O que, que você pode perguntar, o que, que você pode arrancar, é, enfim. E tô vendo aquilo. E aí tô indo, e tô indo com o fiscal da Comebol, assim, meio que, tipo escola, assim. Falando, uh -huh. pegou na minha mão, assim. Tipo aí, Maradona indo é, pro com isso, É isso aí, é isso aí. Aquela é, carinha dele, assim, vai é, é, dar merda, né? É, é isso aí. Aí eu tô andando, eu tô andando, e aí o prato perde a bola pro Arrascaeta. Aí tu congela. Uhum. Aí o cara do, da Comebol falou assim, vamos esperar aqui, Eric. É. Falei, vamos esperar aqui. E eu no banco do Flamengo. Porque uhum. Eu fiquei do lado do banco do Flamengo. Caramba. Aí... Não, aí antes de eu chegar... Né, tem um negócio engraçado para caceta. <risos> antes de eu chegar ali, o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol uhum. do Flamengo, ele tava é, debaixo da marquise. Aí eu fiz assim, tipo, ó... Tá... Perdeu, hein, <risos> irmão. Aí ele fala assim, aí. calma, eu tô aqui. Foi tá aí o quê? Tá no <risos> jogo, não faz nada. Ó o oh, Marcos é, Braz, né? Tô aqui. Falei que, porra, esse cara é louco, Confiante. Velho. Tô aqui, calma. Foi calma o quê? Pensei, calma. Bom, aí o cara da comela falou, pô, Eric, vamos esperar aqui, porque é, tá, tem um ataque pra gente não, at não passar na frente do banco, na hora do ataque, né? Ô, Brás. E aí eu tô aqui, né, cara? Pá, aí pá, tá. pá, pá, pá. Gol. Falei, cara, gol. Gol do Flamengo. Aí aquela loucura pro banco dando, as pessoas dando cambalhota no banco, massagista, e o Jesus querendo passar a instrução e as pessoas cabelo pulando em cima do Jesus, aquele louco, cabelo louco. Puta vida. Torcida enfurecida do Flamengo, tal, tá um a um. Falei, prorrogação. É. Aí o cara da Comebol falou assim: é, Eric, volta pra trás do gol que vai ter, vai ter prorrogação. Aí eu falei: ah, deixa eu terminar o jogo aqui, agora já tô aqui, fica aqui, depois é. eu vou lá. Aí fiquei ali. Aí sai o segundo gol, cara. Cara, questão de um minuto, é, né? Aí sai é. o segundo gol, cara, aí, aí eu falo assim, o que, que, que, que aconteceu, cara? O que é isso, cara? Cara? Que que é isso é. cara? cara, uma decisão de Libertadores, é, final primeira vez na história, final única, o, o Gabriel, é, é o gol mais importante da história do Flamengo. Uhum. O, o gol do Gabriel contra o River Plate, o Flamengo foi campeão do mundo, 3x0, o Flamengo ganhou do Cobrelô a primeira Libertadores. Mas o gol, na minha humilde opinião, mais importante da história do Flamengo é o segundo gol do Gabriel contra o River Plate. E aí, ah, pra é. mim, eu que falo, né? Sou flamenguista mesmo, doentão. Ah, pra mim, aí o desfecho. Eu tô vendo televisão, aquela emoção toda. Aí eu vejo o Gabi abraçado com o Júnior e com o Pet. É. Caramba! É, foi legal, né? Caramba! Foi uma imagem bonita Tinha assim. acabado, né? Ali, tinha é. acabado, ele vai pra cima dos dois. Ele vê os dois ali na beira, é. ele vai é. em cima. É, é. é. ali é tipo uma passagem de bastão de ídolo é. pra ídolo, né? É, eu tipo, achei ó, muito você isso. entrou pra história aqui, ó. Vem, vem com a gente, Não, assim. É, muito louco ele tá é, ali, né? né? isso, né? Vem, é. se incorpora a essa prateleira ah, essa é a aqui prateleira. que você faz parte dela agora. Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Valeu mesmo!